Fala galera, beleza? Eu sou o Turicas e eu tô aqui para te convidar para os sprints da Python Brasil. Se você já trabalha com Python ou tá aprendendo Python ou quer aprender programação com Python e ainda não conhece a Python Brasil, cara, tem que ver isso aí. A Python Brasil é a maior comunidade de desenvolvedores Python da América Latina e todo ano a galera realiza um evento, cada ano numa cidade diferente. Eu, por exemplo, fiz parte da organização quando foi no Rio, em 2012. E esse evento reúne centenas de pessoas, são várias palestras acontecendo ao mesmo tempo, muita troca de conhecimento, é bem, bem legal. Nesse ano, a Conferência Brasileira da Comunidade Python está na sua 12ª edição e vai acontecer em Florianópolis, dos dias 13 a 18 de outubro. Inclusive, vai ser bem no meio do Oktoberfest, Blumenau, pertinho, fica a dica aí. Nos dias 13 e 14 vão ser os tutoriais, que são mini cursos, um espaço onde a galera vai poder colocar a mão na massa para aprender sobre algum framework, alguma biblioteca, algum conceito novo. Enfim, vai ter um tutor lá te ajudando, te guiando no processo para você colocar a mão na massa e aprender alguma coisa fazendo. E dos dias 15 a 17 vão ser as palestras. São várias apresentações, bem mais curtas, mas você vai aprender um monte de coisa e, obviamente, no intervalo ali do café ou depois, trocando uma ideia com a galera no bar, bebendo uma cerveja, você vai poder conhecer um monte de gente, aprender pra caramba e até ser contratado. Tem várias empresas que patrocinam a Python Brasil e estão lá querendo recrutar gente, sempre. E daí, no dia 18, são as sprints. Mas o que, que são essas sprints? Eu tenho certeza que boa parte do software que você usa, das bibliotecas que você importa em Python, são software livre. Toda vez que você roda pip install qualquer coisa, essa qualquer coisa vem lá do Python Package Index e a pessoa que disponibilizou provavelmente está usando uma licença de software livre. Isso quer dizer que qualquer um, no mundo inteiro, pode colaborar com esse software, pode ir lá e relatar um bug, pode corrigir o bug e mandar o código para o cara e tudo mais. E as Sprints são um momento em que a gente aproveita que está todo mundo do Brasil e até de fora do Brasil junto, no mesmo lugar, para poder desenvolver colaborativamente esses softwares. Se você ainda não tem nenhuma experiência com colaboração para algum software livre, ou até mesmo com Python, não tem problema. Esse é o melhor momento para você começar, para dar o pontapé inicial. Porque as propostas de Sprints são enviadas por pessoas que têm uma noção de como o projeto funciona e vão estar tá lá para ajudar quem quiser ajudar o projeto. Por exemplo, eu submeti uma proposta de Sprint para ajudar na biblioteca Rose, que é uma biblioteca que eu desenvolvi, então ninguém melhor do que eu para saber o código, fonte, enfim, entender sobre essa biblioteca. E eu vou estar tá lá para ajudar todo mundo que quiser ajudar no desenvolvimento dessa biblioteca. E agora eu quero te dar algumas dicas para você participar das Sprints. Dica número 1. Leia a descrição da Sprint no site da Python Brasil. Isso vai te contextualizar sobre o que vai acontecer lá no dia o que a galera vai fazer, que tipo de tarefa, enfim, você não chegar lá perdido. Dica número 2. Entenda mais sobre o projeto. Se é um projeto que você não conhece, que você ainda não usa, dá uma olhada na documentação dele. Se ele tá no GitHub, por exemplo, dá uma olhada nas issues para você saber quais os bugs que estão abertos. Enfim, para você tentar entender melhor sobre o projeto em si e também não ficar tão perdido assim no dia da Sprint, caso seja um projeto que você nunca tenha utilizado. Dica número 3. Leva o seu computador já configurado. Então cria um virtual env, já instala todas as dependências, tenta rodar os testes, enfim, já chega com o computador pronto para você conseguir desenvolver. Se você ainda não tem uma conta no GitHub, o projeto usa o GitHub, já cria uma conta no GitHub, enfim, já faz o clone do, do repositório na sua máquina. Eu deixa tudo pronto para você chegar lá e já começar. E para finalizar, aproveita aí e já se inscreve nesse canal que é o Pythonic Café é um canal novo que vai ter muito conteúdo legal sobre Python. Inclusive, tá vindo um curso aí gratuito, totalmente online, para você que quer aprender Python desde o começo, aprender boas práticas e um monte de outras coisas. Então se inscreve no canal, já deixa a sua curtida e compartilha isso aqui com seus amigos pra gente juntar um monte de gente legal lá em Floripa. Te vejo lá!